Eu quero agradecer aqui a receptividade do nosso reitor. Fiz questão de visitar, era a minha segunda visita oficial do Estado brasileiro. e eu, não, eu faço questão de vir a, ao Instituto pelo reconhecimento do trabalho dos institutos federais bem realizado nesse país, no estado de Pernambuco e em todo o país. O presidente Lula foi um presidente que expandiu os campi, levou a oportunidade de jovens eh, para o interior dos estados, nessa ampliação, compreender a importância de garantir o acesso a jovens brasileiros, não só ensino técnico, mas ensino superior, que é o um papel hoje do Instituto Federais. O Federais hoje tem uma capacidade de inovação na sua rede de laboratórios, na sua rede de cursos, não só de ensino técnico, graduação, pós-graduação. Nós queremos fortalecer. Sabemos que os institutos sofreram muito ao longo dos últimos oito, quatro anos, pelo descaso que o Ministério, que o governo passado teve com a educação pública, Brasileira. Nós queremos agora recuperar e aí vamos aproximar ainda cada vez mais os institutos do Ministério da Educação Construir um planejamento, recuperar os orçamentos, os investimentos e as oportunidades para os nossos jovens de todo o país Que o Instituto Federal tem um papel fundamental nessa reconstrução que o presidente Lula tem colocado Não só do nosso país, mas principalmente da nossa educação e Se você for analisar... A qualidade, os resultados do Instituto Federal é impressionante se compara a países né, desenvolvidos do mundo inteiro. Ah, nós tivemos já a, a grande surpresa e a grande alegria de ter sido recebido pelo Presidente da República né, nos primeiros 30 dias de governo né, lá em Brasília, então recebeu os reitores e reitoras dos Institutos Federais e das Universidades, demonstrando a aproximação deste governo com a educação e agora, ainda também com tão pouco tempo de, de, de governo, nós já estamos recebendo aqui o Ministro da Educação no nosso Instituto Federal de Pernambuco. Então, demonstra realmente essa importância, essa valorização dos institutos federais dentro do, do, do atual Ministério da Educação.